Oi pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Olha, hoje a luz está boa aqui. Várias coisinhas, deixa eu virar aqui um pouquinho. Cabelinho aqui, Ficou bonitinho, né? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a Fazenda. Comentar tudo, tudo que está acontecendo na Fazenda 13, a famosa Fazendola, sim. Ontem muitas coisas aconteceram, discussões e muito fogo no feno. A gente vai comentar tudo, tudo. E também eu vou falar quem são os favoritos, sim, a ganhar o prêmio da Fazenda. Mas como assim, Bruno? A Fazenda começou agora. e Você já está querendo comentar, já está falando quem vai ser o vencedor? Sim, pessoal, vai ter aí essas enquetes que todo o nosso encontro marcado aqui, toda a nossa live, e eu vou trazer para vocês as enquetes quem são os favoritos a levar o prêmio do, da, ok? A Fazenda Eu já ia falar BBB, mas isso é só em 2022. Então, pessoal, encontro marcado toda quarta-feira, às 21h30. Aqui a gente vai comentar sobre a Fazenda 13. Então vamos aqui, ó, já começar sem enrolação. Vamos aqui avisar todo mundo aí, ó, que... Ontem teve uma formação de roça muito polêmica. e Igual que eu falei agora há pouquinho, muito fogo no feno mesmo. A roça foi formada por Nego do Borel, que teve a indicação do fazendeiro da semana, que foi o Gui Araújo. E também depois a Lisiane, foi, ela, ela conseguiu, aí teve um empate né, com outros peões, mas o, o Gui também, o fazendeiro, foi lá e escolheu a Lisiane para fazer, tirar esse desempate, né, para ir também para a roça. E depois disso, numa disputa, tudo tinha que puxar alguém que tava na baia, né, e depois uma dinâmica, tudo que teve durante a semana, a Solange Gomes, a Eterna e Garota da Banheira do Domingo Legal, do Gugu, né, quem se lembra, ela aí também foi puxada e ela tá na roça. E por último, naquela dinâmica, né, do Resta 1, a modelo e a ex-dansarina Erika Schneider foi a escolhida para, ou melhor, né, ela deixou de ser escolhida no Resta Um, sobrou e ela foi a última aí a fazer aí esse, essa roça aí e essa disputa que vai ter hoje à noite daqui a pouquinho a prova do fazendeiro. E a Erika ela já teve, né, para vocês aí que não acompanha muito a fazenda ou hein, esqueceu né, do que aconteceu na temporada passada, o último escolhido aí do Resta Um veta alguém para a prova do fazenteiro. então vai direto para a roça e aí quem ela vetou e que já está na roça e não tem essa opção aí ou essa tentativa de escapar né é o negro do Borel então ele já está direto na roça que vai ser amanhã essa noite de eliminação então hoje daqui a pouquinho vai ter uma prova vai ter uma dinâmica para escolher o um novo fazendeiro o novo fazendeiro, ou melhor, a fazendeira né, escolhida, vai se livrar da roça e vai comandar a fazendola aí durante uma semana. E na disputa, então, está a Solange Gomes, a Lisiane e a Erika Schneider, para quem será aí que vocês acham que vai conseguir escapar da roça e se tornar a fazendeira. Deixe o seu comentário. É, pessoal, muita coisa aí tá acontecendo, né? E uma das enquetes, ainda sem falar do favorito, que vai vencer aí a Fazenda 13, já tá rolando uma enquete aí desde ontem, né, depois da formação polêmica, que teve várias discussões, brigas, muito fogo no feno mesmo. A Adriana Galisteu teve que ter muito jogo de cintura e ela conseguiu lidar aí com todas as brigas, bem polêmicas que teve essas discussões bem acoloradas mesmo ontem na formação da Roça. E ontem já fizeram uma enquete aí falando quem você gostaria que fosse o eliminado da Roça. E o Nego do Borel está aí nessa enquete. Então estão tá as quatro aí, os quatro participantes aí. Mas o Nego do Borel, ele está aí nessas enquetes aí, vencendo aí essa disputa. Ele é o favorito a deixar já a Fazenda nessa primeira semana e ele está com 46,59% das intenções de votos para deixar a Fazendola. Então, olha só, o Nego do Borel tem grande chance, sim, de ser o primeiro eliminado. Então vamos ver o que, que vai acontecer hoje à noite. Nessa disputa aí dessas três mulheres, aí, né? a Lise, a Solange e a Érica, também fizeram uma enquete perguntando quem é o seu favorito, quem é a sua favorita, ou melhor, né, para ganhar e se tornar a Fazendeira. A Érica tem 39,16% da torcida aí para que ela se torne a fazendeira. Depois vem a Sol, a Solange Gomes, com 32,37%. E depois a Lise, com 28,47%. Até o segundo lugar está bem disputado, né? Mas quem será mesmo que vai vencer a prova do fazendeiro, ou melhor, da fazendeira, hoje à noite? Vamos acompanhar. Não é o BBB, mas é a fazenda. Vamos dar aquela espiadinha, né, pessoal? Continuando aí. Vamos ver tudo, tudo que vai acontecer. A disputa ainda, a prova ainda é sempre, né? Guardada as sete chaves. E vamos só descobrir se vai ser de sorte, se vai ser de resistência, acompanhando hoje ao vivo a Fazendola com a Adriana e Galisteu, daqui a pouquinho lá na Record TV. Então, todo mundo ligadinho. Vamos ver se é nessas enquetes, nessas torcidas, quem será que vai ser Felizada e que vai se tornar a fazendeira. Vamos aí, pessoal. Quem tem a sua torcida, deixe o seu comentário aqui. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Aê, tudo bem, Ana? Saudade! Continuando aqui nessa disputa toda que está acontecendo, hoje, na Fazendola, né, teve muitas coisas que aconteceram. Amedrado, ela teve uma crise de pânico, de choro, tudo. Ela falou que ela deu vontade dela de deixar a competição de pânico, de... Depois de que aconteceu tudo aquilo ontem, né, principalmente o Rico chamando ela de soberba e por aí vai. Ela ficou bem triste mesmo com toda essa situação e ela falou que ela tava num alto estresse, que ela não sabia se ela ia conseguir lidar ou não com toda a situação e continuar no jogo. Ela até chegou aí até a oficina, né, Para quem sabe, porque é naquela eliminação ou pede para sair ou bate o sino. Então bater no sino é aquilo, tipo, não aguento mais, igual a Gretchen fez, naquela edição da fazendola vamos ver se é a medrado né parece que agora há pouquinho ela já se acalmou e ela tá continuando no jogo vamos ver que vai acontecer isso tudo aconteceu antes que eu me seguir conversou com a medrado falando para ela tomar uma, uma decisão tomar um partido para falar de quem de fato ela ele ela tá dando apoio né de quem realmente ela é amiga então ele colocou ela na parede ela ficou mais triste, mas depois disso tudo, olha só como são as coisas, né? A Dai, a BBB Itália, né, que tá aí causando várias polêmicas, algumas falas bem inapropriadas mesmo e bem preconceituosas, sim. Pra quem tá acompanhando o reality, tudo tá vendo que a Dai tá bem polêmica nesse sentido, algumas atitudes que não valem a pena nem citar aqui. Mas a Dai conversou junto com o MC Gui e eles selaram a paz, falando que daqui pra frente eles vão tentar recuperar aquilo, que aquela harmonia que foi realizada lá no início do jogo. Se isso vai acontecer, a gente vai acompanhar para ver se realmente essa... Essa, esse anúncio de paz aí vai, de fato, vingar, né? Vamos ver. Continuando também algumas polêmicas, algumas brigas, o Erasmo, né aquele modelo, conversou com a Erika, ela que está aí disputando a prova de fazendeiro, falando que ela não está se posicionando, porque ontem naquela briga que teve o Rico, falando da Marina, negócio de questão de dinheiro, tudo, ela falou, ele falou que ela tinha que ter se, ter posi se posicionado e ela não fez isso. E isso acabou levando ela para a roça. E eles acabaram gerando várias discussões, ela falou que ela não ia, não ia tomar partido nesse sentido porque, ela, segundo ela, ela também é amiga do Rico. E por aí vai, mas eles ficaram bem pé da vida, eles discutiram muito. E aí o Erasmo acabou a discussão deixando ela falando sozinha porque ele, senão ele falou que aquilo não ia render nada. Então foi uma das discussões que teve hoje à tarde. Outra também, que foi ontem desde a época, da época não, do momento lá que teve a formação aí da Roça, né, que foi aquela polêmica, aquela fofoca que a Solange Gomes disparou para todo mundo, no Brasil todo, falando dos casais que tem dentro da fazenda, mas ninguém chega de fato a assumir. Ela lá disparou que existe sim um romance desde aqui de fora, né, entre o Bill e a Marina, mas ninguém lá conseguiu, ninguém foi lá e falou nossa, eu realmente estou namorando, ninguém assumiu nada. Mas essa polêmica foi o assunto da casa hoje e com certeza daqui a pouquinho nós vamos acompanhar esses detalhes dessa briga, dessa fofoca que aconteceu dentro da fazenda. Pessoal, continuando aqui, ó, eu já convido você, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que na próxima semana vai ter vídeo novo, toda segunda-feira tem às 20 horas e... Toda quarta-feira nós vamos comentar sobre a Fazenda, esse bate-papo aqui, vamos comentar tudo, tudo que acontece na fazendola mais vigiada desse Brasil. Entendeu, né? Big Brother, tal, Fazenda. Vamos continuando. E uma das regras aqui também que a gente faz aqui, quando eu faço os comentários sobre reality shows, é ver, e fazer o um acompanhamento de, das enquetes, tudo, né? Como quem, quem é o favorito ou a favorita para levar o grande prêmio do reality. Dessa vez, o Big Brother, né, a gente fez todo aquele acompanhamento e a, as enquetes deram certo. né A Juliette, desde o primeiro momento, desde a primeira semana, foi apontada como a favorita e o que, que aconteceu? Juliette venceu o BBB21. Dessa vez, na Fazenda, será que as enquetes tudo vão dar certo também, vão ser confirmadas até o final do resultado? Vamos acompanhar. E eu tenho aqui, eu faço sempre umas pesquisas em todos os sites, tudo, para ver quem é o candidato aí, de fato, a levar o prêmio, quem é o favorito aí, de, que tem mais torcidas para levar o prêmio do reality, dessa vez, a Fazenda. Então vamos falar dos três primeiros aí, disputados aí, que estão na torcida mesmo, e também os três últimos dessa lista, combinado? Eu vou começar, já falar dos três últimos que estão nessa lista. E tem dois empates aí, ó. Em 21 primeiro lugar, aparece a Erika com 0,37. Em vigésimo lugar, aparece a Lizzie, aquela que tá chorando. Tudo Algumas pessoas, de fato, tão pegando pesado com ela, principalmente na questão da aparência. E ela tá com 0,37. E a Solange Gomes, a eterna garota da banheira do Gugu, do domingo legal, ela aparece aí no penúltimo, antepenúltimo lugar dessa lista com 0,41% da torcida aí para que ela ganhe a fazendola. Então ó, é aquilo que eu falei, vamos acompanhar para ver de fato se isso vai acontecer, de fato se vai bater essas informações. E agora na enquete aí dos três aí candidatos que tem a maior torcida para levar o prêmio, vou falar agora quem está em terceiro lugar nas enquetes. A parede, a, a parede é fogo, hein pessoal? Aparece a Milady, ela e a ex do safadão agora está em se reerguendo uma digital influencer também, ela aí aparece com 15,7% das intenções como a favorita para ganhar a fazendola. Em segundo lugar, aparece, olha só como são as coisas, né? Muitos aí estão aí apostando que ele vai ser o primeiro eliminado dessa primeira formação de roça, nessa roça tudo, né? mas ele aparece no um segundo lugar como um favorito a levar o prêmio da fazenda e eu estou falando dele do nego do borel com 15,98% das intenções de voto para levar o prêmio e no primeiro lugar aparece ele que em 2021 desse ano está sendo o ano que ele mais participou dos hard shows será que ele até vai ganhar um guinness aí alguma coisa vai entrar para essa lista porque o Bill aparece aí com 19,27% das intenções para ser o grande vencedor da fazenda. Vamos ver se até lá ele vai continuar, tudo vai acabar desistindo, e por aí vai, o que, que vai acontecer com o Bill, dessa vez, dentro da fazenda, né? Porque no BBB a gente viu o que, que aconteceu, no No Limite também, e agora tudo pode acontecer. Mas ele está aí nessa lista. O que eu reparo é que, Diferente do Big Brother, né, que a Juliette, desde o início, ela já disparava aí, com várias porcentagens, aí, um número bem alto mesmo, com uma intenção para ganhar o prêmio, dessa vez está bem equilibrado aí, os números de favoritismo para a Fazendola, né? A primeira semana, mas como eu disse, lá na, na, no Big Brother, a Juliette já na primeira semana já tinha lá com uns 35% de tensões para ganhar o BBB21 e, de fato, aconteceu. É, pessoal, muita coisa aí vai acontecer para a Fazenda, muito fogo no feno, né? Com certeza a gente vai ver muitas coisas acontecendo. E eu convido vocês aí, ó, para assistir o vídeo mais recente que eu fiz falando dos famosos que recusaram participar da Fazenda 13. Então, ó, finalizando aqui, seleciona os cards, vem aqui, se inscreva no canal e assista o vídeo Famosas, e famosos, né, que recusaram participar da Fazenda 13. Tá bem bacana e eu acho que vocês têm que assistir. Acho não, tenho certeza. Finalizando aqui, corre lá e assista. É isso, pessoal. Próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui pra gente comentar tudo, tudo o que acontece na Fazenda 13. Então, ó, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima live, hein? Todo mundo, daqui a pouquinho, de olho na Fazendola. Beijo!